Tem início a declaração à imprensa da reunião extraordinária dos chanceleres do Mercosul, com a presença do senhor prefeito de São Paulo, e é, fará o uso da palavra o senhor Aluíso Nunes Ferreira, ministro de Relações Exteriores do Brasil. E na sequência, o de... senhor prefeito e demais chanceler. Eu pediria ao prefeito Nunes Ferreira. Uh, boa tarde a, aos jornalistas que aqui comparecem. Uh, uma enorme satisfação, em nome da cidade de São Paulo, estar recebendo essa reunião do Mercosul com os chanceleres do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, assim como o corpo de representação diplomática, ministro Aloysio, destes três países, em Brasília e em São Paulo. O ministro Aloysio, na, durante a reunião, com os chanceleres, fez uma menção que eu repito aqui aos jornalistas brasileiros e aos correspondentes estrangeiros. São Paulo é uma cidade global e uma cidade que prima pelo seu espírito democrático, uma cidade que construiu a sua existência como um berço da democracia brasileira. Lembro que São Paulo foi o berço de movimentos políticos democráticos importantes nos últimos 100 anos e, mais recentemente, o movimento pelas diretas já de redemocratização ah, brasileira. Começou aqui em São Paulo, com no governo André Franco Montoro, onde o chanceler Luiz Nunes Ferreira era parte integrante. E, ao longo dessas décadas, São Paulo tem sempre reafirmado a sua posição ah, democrática e, em defesa dos direitos da cidadania, em defesa dos direitos políticos e em defesa das boas causas. E eu tomo a liberdade aqui, na condição de prefeito da maior cidade da América Latina, de fazer um registro, uh, atendendo, uh, e com a licença do nosso chanceler, a quem eu devoto muita estima e profunda admiração. Uh, os dois prefeitos uh, venezuelanos, de Caracas, que estão na condição de presos políticos na Venezuela, o Antônio Ledezma e Leopoldo Lopes uh, merecem de todos os prefeitos de cidades latino-americanas, em especial do prefeito da cidade de São Paulo, a mais irrestrita solidariedade. Solidariedade para que possam ser libertados imediatamente que tenham seus direitos políticos e de cidadania protegidos e que, ah, lamentavelmente, a ditadura venezuelana tem uma em aprisionar e silenciar, não apenas os dois ex-prefeitos que foram eleitos pelo voto direto e democraticamente, como tenta silenciar qualquer voz que uh, possa fazer objeção ao governo Maduro. Pois aqui, nesta condição de prefeito eleito da maior cidade da América Latina, apresento e registro a minha irrestrita solidariedade ao Antônio Ledesma e ao Leopoldo Lopes, e esperando que outros prefeitos de cidades e capitais do Brasil e da América Latina, em especial do Mercosul, que motiva a reunião que aqui está sendo concluída, que também possam se manifestar. Quanto mais vozes se manifestarem a favor da democracia, da liberdade, contra as ditaduras, maior será o sentido para libertar o pensamento e a livre opinião. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Posso sugerir para aumentar o áudio lá, o nosso operador de áudio, se puder aumentar um pouquinho o nível de áudio, melhor. Muito bem. Pode subir o áudio, mesmo de mão, subir o áudio também, por favor. Meus amigos, muito boa tarde. Agradeço a presença de vocês nesta reunião dos chanceleres dos Estados, membros fundadores do Mercosul. Paraguai, Uruguai, Argentina... E eu, representando o governo brasileiro, nos reunimos hoje, como sabem vocês, em cumprimento de compromissos fundamentais que foram adotados pelos nossos países é, no processo de integração do Mercosul. Hoje, na reunião, foi lembrado o fato de que o Mercosul se organizou Depois que os países que estão representados aqui nessa mesa se reencontraram com a democracia, depois do restabelecimento da democracia em nossos países, o Mercosul tem, evidentemente, uma vocação econômica, comercial, e que, aliás, vem cumprindo muito bem nos últimos tempos. Nós estamos conseguindo, meu caro prefeito, eliminar, pouco a pouco, as entravas que criavam obstáculos para o comércio dentro do nosso bloco, é, temos ainda bastantes iniciativas em curso para fazer, essa, para completar essa integração, como, por exemplo, acordo sobre compras governamentais, sobre serviços, sobre garantias de investimentos. Estamos em tratativas com outros países e outros blocos para visando a associação do Mercosul com eles, desde logo a União Europeia, desde logo o EFTA. É, estamos em negociações com o Canadá, outros países cada vez mais se interessam por ter conosco relações com base na liberdade do comércio. Portanto, o Mercosul está se movendo no seu campo econômico e comercial. Temos também, entre nós, instâncias de coordenação sobre políticas sociais que funcionam, onde trocamos ideias, ajustamos as nossas políticas públicas, de modo a que a dimensão social do Mercosul também esteja presente nas nossas preocupações e nas nossas ações. Sendo o Mercosul um bloco constituído ao influxo da redemocratização dos nossos países, evidentemente, a exigência da democracia, da vigência de instituições democráticas como condição para o pertencimento a esse bloco foi colocada com muita ênfase, a partir de um compromisso que os nossos países adotaram em Ushuaia. Esse é o chamado Protocolo de Ushuaia, que foi firmado em 1998 e que é constitutivo dos atos fundamentais do Mercosul. O Mercosul faz da observância da democracia não apenas um requisito para a participação no bloco, mas o Mercosul quer ser também uma instância de defesa dos valores democráticos na América e no mundo. Por isso, quando um país se afasta dos compromissos assumidos em Ushuaia, há base jurídica para sanções. Sanções que só podem ser adotadas, faço questão de lembrar isso, mediante observância de procedimentos previstos no próprio protocolo de Ushuaia. Procedimentos que só podem ser adotados por consenso, por unanimidade, e que devem obedecer a uma sequência do chamado devido processo legal que é, estamos é, hoje observando. Muito bem. Esta reunião tem um antecedente ou vários antecedentes, desde que o governo venezuelano enveredou por um caminho que o levou a se afastar cada vez mais da institucionalidade democrática, os nossos países, em diferentes instâncias, em diferentes ocasiões, se manifestaram. Manifestaram a sua preocupação e manifestaram também o seu desejo de que a crise política fosse ser solucionada mediante procedimentos de diálogo e de entendimento uma crise política que tem como pano de fundo também uma gravíssima crise econômica, social e de natureza humanitária. No dia 1 de abril deste ano, nós nos reunimos, ainda sob a sua presidência pro tempore da Argentina, nos reunimos em Buenos Aires, na sequência de um ultraje gravíssimo cometido pelo governo venezuelano, em relação à Assembleia Nacional, onde o traje que consistiu praticamente na cassação das prerrogativas da Assembleia Nacional. Nos reunimos naquele momento e constatamos que houve, tinha havido ali uma ruptura da ordem democrática, que é uma pré-condição para a adoção dos demais procedimentos previstos no nosso protocolo. Nós temos, de lá para cá, manifest, nos manifestados na OEA, manifestado em outras instâncias, nos manifestado diretamente em direção ao governo venezuelano, instando o governo a dialogar seriamente com a oposição. Porque não adianta criar apenas uma fachada de diálogo, é preciso que o diálogo se dê de boa fé, com o objetivo de chegar a uma boa solução de chegar a um governo de transição para o restabelecimento da democracia. Isso não ocorreu. Pelo contrário, de abril para cá, quando tomaram maior volume as manifestações populares dos movimentos pela democracia na Venezuela, já morreram cerca de 150 pessoas. Da reunião que tivemos da cúpula do Mercosul, o Corrido de Mendoza, até hoje lembrava o chanceler argentino, nós tivemos mais dezenas de mortos, inclusive durante a, o dia em que foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte. Apelamos para que a Assembleia não fosse realizada, a reunião, a eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a Constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. Infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Diante disso, nós demos o segundo passo previsto no devido processo do processo previsto no protocolo de Ushuaia, que foi um convite para que o governo da República da Venezuela viesse ao Brasil, porque o Brasil preside é o presidente pro tempore dessa do Mercosul para consultas, que é o termo que se usa para digamos um diálogo de natureza política visando exatamente aquilo que era o nosso objetivo e que continua sendo o nosso objetivo, que é uma transição pacífica, que é o fim da violência, que é a libertação dos presos políticos. No entanto, o governo venezuelano se recusou a comparecer. E o protocolo de Schreier determina que quando uma parte, o representante de um Estado, onde se verifica a ruptura da democracia, não comparece às, às consultas, ou se as consultas se revelam infrutíferas, inexoravelmente nós temos que dar o segundo, o outro passo, que é a aplicação de uma sanção de natureza política grave, que é a suspensão dos direitos e obrigações desse país, do Mercosul. E foi o que nós fizemos hoje, por consenso, por absoluta concordância entre nós quanto a a absoluta imprescindibilidade desta atitude, que é a atitude que nos cabe. É uma sanção grave de natureza política. Eu me lembro, meus amigos e todos aqui se lembram, que no é, tempo em que o nosso país, me dirijo aos brasileiros especialmente, mas penso que isso é válido vale também para os argentinos, para os uruguais, para os paraguaios, quando nossos países eram submetidos a regimes ditatoriais. Nós, que lutávamos pela democracia, ansiávamos por obter posições, declarações de natureza política que viessem a isolar, esse é o termo, isolar o regime ditatorial que nos oprimia. Esta é uma declaração que acrescenta o isolamento por parte do Mercosul ao governo da Venezuela, dizendo, parem com isso, chega de morte, chega de repressão, não é mais possível submeter o povo a esse tipo de tortura. Por isso, meus amigos, hoje nós cumprimos o nosso dever. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir para que a Venezuela possa, mediante a, a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. É uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. Por quê? Porque nós queremos que a Venezuela volte. Esse é o nosso objetivo, que ela se reencontre com a democracia e volte a estar aqui participando plenamente das decisões de um organismo ao qual... Ela, para o qual ela foi convidada, a qual ela aderiu, e que, infelizmente, não tendo aderido e não cumprido as obrigações a que ela se engajou, nós somos obrigados a suspendê-la, esperando que volte. Vamos acompanhar atentamente os nossos governos, vamos atenta, acompanhar o desdobramento da situação da Venezuela. Nós temos entre nós um diálogo constante nós, ministros de Relações Exteriores dos nosso nossos quatro países, vamos acompanhar o desdobramento da situação para verificarmos se, eventualmente, há outras medidas que possamos tomar. Mas, desde já, vamos continuar lutando. Na OEA, nas Nações Unidas, na UNASUL, onde quer que os nossos países estejam representados para acrescentar a esta posição outras que possam ser a to ser tomadas. Eu vou passar a palavra agora aos meus colegas e vamos começar pelo chanceler paraguaio. Ministro, posso fazer só uma pergunta? Qual é a diferença o que aconteceu em dezembro do ano passado? A diferença que aconteceu em dezembro do ano passado, é bom, a pergunta é esclarecedora, é importante. É, é, é importante. Em dezembro do ano passado, a Venezuela foi suspensa, não com base no protocolo de Ushuaia, atentado à democracia, mas foi suspensa pelo fato do governo venezuelano não ter adotado, não ter internalizado acordos e tratados que ele havia se comprometido a internalizar quando aderiu ao Mercosul. Desses instrumentos, de cerca de 60 instrumentos, creio que a Venezuela somente internalizou cerca de 25 ou 30 no máximo, não é? de modo que isso dá margem, deu margem à aplicação de uma sanção com base no direito dos tratados, a Convenção de Viena, que é aplicada quando um país não cumpre as obrigações previstas nos atos internacionais a que se comprometeu. Desta vez, nós temos uma sanção de natureza política. Ainda que Venezuela venha cumprir todos aqueles requisitos, venha internalizar os acordos, venha internalizar as normas do Mercosul e não tenha restabelecido a democracia, ela permanecerá suspensa. Pois não. Meu caro chanceler Eladio Luizaga. Muito obrigado, canselheiro Aloysio Nunes, senhor prefeito. Dos colegas, Muy poco es lo que yo pudiera agregar después de la excelente presentación que hizo el canciller Aloisio Núñez. Más que señalar, Mercosur tiene un sello importante en materia política, como lo señalaba el canciller Aloisio Núñez. Para Paraguay el Mercosur tiene un ADN democrático desde su inicio, puesto que en el 90, cuando comenzamos todo este proceso, los países, los cuatro países fundadores del Mercosur, algunos recuperaban su democracia, otros comenzamos a construirla, como fue la República del Paraguay. Hoy la medida que, que, que se está tomando, aplicando al gobierno de Venezuela, es consecuencia de un proceso de un debido proceso tal cual como se establece en el protocolo de Ushuaia. También quisiera recordar que el MERCOSUR tiene un protocolo tan importante como es el protocolo Ushuaia, el protocolo en materia de derechos humanos, protocolo suscrito en Asunción, a la cual Venezuela nunca adhirió a ese protocolo, Y en ese protocolo de derechos humanos se señala claramente que una de las condiciones sine qua non de la, del proceso de integración del MERCOSUR está respeto a las libertades fundamentales del hombre, respeto a la libertad de expresión y por sobre todo el cumplimiento del Estado de Derecho. Así que es lo único que yo quisiera a adicionar a lo que excelentemente lo hiciera nuestro querido colega Loicio Núñez y decirle que eh, estaremos pendientes de lo que pasa de hoy en más en Venezuela porque el agravamiento de las últimas dos semanas es conocido por todos y buscamos en un marco de la diversidad que todos vivamos conforme a nuestros principios constitucionales y por sobre todo el respeto a la persona, ese compromiso con la persona humana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor prefecto, señores cancilleres. El Uruguay viene aquí apoyado en su larga y fecunda tradición democrática. Viene aquí convencido de que esta es una acción que tomamos en favor del pueblo venezolano, en favor del pueblo venezolano, sin renunciar al diálogo, sin renunciar al entendimiento, ofreciéndonos más allá de algunos agravios recibidos por parte de algunas autoridades venezolanas, el Uruguay y todos nosotros estamos firmemente comprometidos con la democracia en el continente. Y por cierto que no tomamos esta medida con alegría. No se toman estas medidas con alegría porque estamos constatando la ruptura institucional de un país hermano al que queremos, al que respetamos, al que fue también país de acogida de muchos latinoamericanos que huían de nuestras dictaduras y allá nos recibieron. Por lo tanto, no renunciamos ni un solo segundo a seguir tendiendo la mano para que el pueblo venezolano encuentre definitivamente el camino de la paz, de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de la, de la expresión popular. Ojalá podamos arribar a esta situación lo antes posible. Ese es el deseo del Uruguay y con esa convicción democrática histórica el Uruguay ha venido aquí a firmar este documento, como lo hemos dicho, sin mayores alegrías, por cierto. Muchas gracias. Eu creio que o documento já está à disposição de todos vocês, não é isso? Meu caro chanceler é... argentino. Obrigado, Loísio. Eu quero agradecer primeiro, ante tudo, o facto de ter convocado esta reunião aqui em Brasil, utilizando para isso a generosidade do prefeito João Doria. E eu quero dizer uma coisa, o que estamos a fazer hoje, mais que nada, é o grande simbolismo que tem para como mensagem para as nossas sociedades, mas para todos os latino-americanos e também é uma mensagem para o mundo. É muito importante o facto que todos vocês estejam aqui, vocês os meios de comunicação, porque são vocês que vão a transmitir o mundo esta decisão e sem essa comunicação que vai chegar a todos dizendo que hoje em Venezuela não tem democracia, este exercício que estamos fazendo aqui não teria sentido. Por isso agora vocês viram-nos protagonistas de isto para dizer que o Mercosul tomou uma decisão política que é a de suspender em todos os direitos e obrigações ao à Venezuela como parte do processo de integração, mas essencialmente o que está dizendo o Mercosul é sem democracia. Não, não se é parte do Mercosul quando não se é democrático. Como todos os chanceleres disseram, chegamos a esta decisão com muita convicção, porque o Aloísio referiu todos os passos que fizemos os países integrantes, os Estados-partes, para tentar que Venezuela cambiasse ou mudasse seu caminho e que fizesse os gestos que nos permitiram abrir o diálogo. O diálogo é acordo. Quando você fala e não acorda, discute. A nossa expressão nas sucessivas comunicações é faça-nos o favor de dialogar, de dialogar entre vocês e de dialogar conosco para conseguir uma saída, que significa fazer concessões nenhuma dessas coisas aconteceu, é por isso que tomamos a decisão, primeiro, com uma profunda tristeza, como disseram os ministros aqui, é ruim ter que colocar fora da porta um irmão, o fizemos com firmeza, e o estamos a fazer, porque o que estamos a assistir é uma, é um, uma situação que nos causa uma grande dor, estamos a ver os mortos, estamos a ver a repressão. O Aloísio disse muito bem, parem com as mortes, parem com a repressão. É por isso que estamos aqui. Mas estando todos nós sem vocês, sem vocês para dizer ao mundo, Venezuela não tem liberdade, não teria sentido. Peço a vocês transmitir ao mundo que o Mercosul disse basta da Venezuela repressora. Basta da Venezuela dictatorial, restaurem a democracia e aqui, neste grupo de quatro amigos, vão encontrar novamente ajuda para o diálogo e para voltar. Mas façam os gestos que se precisam para que acreditemos em vocês. Muito obrigado.